Fala, fala, galerinha. E é isso, é só. Eu sou o Martha, é. esse é a Joana. fã do literário e hoje a gente vai falar aqui sobre livros que nós abandonamos. Ai, polêmicas. É isso. Vamos dar uma roda aqui. Jogue, comece. Eu queria dizer que a minha lista é mais extensa. Eu fiquei surpresa quando hum. eu fui pensar sobre esse vídeo. Porém, a gente vai escolher três, cada um, que é o que a gente é, sempre é faz e vai dar certo. O meu primeiro, na verdade, é um lançamento hum. meio recente da... acho que é Global, Out, é, se é, não me engano. Não é assim. Que é o Fogo Entre a Nevo. Eu recebi deles e não engatei. Eu comecei a ler e tem algumas, alguns termos, acho que oriental, tipo, sabe? Porque você passa no Japão feudal, alguma coisa do tipo. E eu fiquei meio perdida, eu não consegui entender tipo, nem pelo contexto, algumas coisas, então ficou uma leitura muito pausada. Você ou pesquisa, ou você ignora e você fica sem entender alguma partezinha, então fico, ficou meio cansativo pra mim, e aí eu não tava na vibe. E aí foi isso, tipo... É, que eu, calo, pô, agora que eu vejo. Mas eu acho que... Ah, no geral, vai ser sempre uhum. essa mesma Desculpa, pra mim tá? Ah, é você, assim. não, você não tá <risos> na raiva acabou. Eu vou falar uma coisa, todo mundo já sabe, na verdade, que eu tô vendo com essa peleja desse livro faz uns 4 anos, 5, 6. Tudo bom. Coisa de 8 anos. <risos> <risos> que é as sua é é de dinâmica. Né? Se alguém não sabia ainda, eu desisti de fato. Não, porque... se, se ninguém porque... sabia, foi só que chegou ontem nesse canal. Certeza. Porque? O livro é vendido já, já passei pra frente, só pra dizer. Mas é tipo assim, eu tava com muita vontade de ler, li o primeiro, a primeira história, né? Que são 7, quatro cinco sei lá. São algumas histórias dentro do livro daquele volume único. Eu li a primeira e fiquei tipo, hum, ah, é isso? É uma coisa bem assim, jovenzinha, né? Gostou não, viu? É, tipo, eu pensei que, não sei. Demorou um tanto pra ler? Não, não, é. Eu acho que a expectativa também vai aumentando, é, né? É, tipo a, a pessoa só As um pessoas tanto, aí... Eu, leia, eu leia, sei, leia, vai, leia. Quando eu li, é. não, li, não li nada. Meu segundo livro foi Eu Lidarei o Sol. É uma leitura bem fluida, é. Né, porque é um jovem adulto, aquela coisa bem de boinhas e tal, de verdidinha. Só que eu comecei a ler esse livro numa viagem, tipo, no avião. E aí eu fui lendo, li... Tanto que eu li 20 e tantos por cento do livro, hum. sabe? Tipo, só indo. E acabou que durante a viagem não li mais, porque enfim, a pessoa vai fazer outras coisas em vez de ler. Eu, pelo menos, sou assim, quando tô viajando. E aí, eu nem lembrar, na verdade, que eu tinha começado a ler esse livro e pronto. Não, também acho que não foi uma história que me marcou tanto, assim. É porque eu, inclusive, porque você não lembrava que eu é, Ah, exatamente, palavra. exatamente. Aí foi isso. Um, acho que foi a, mais a circunstância, assim, de ter começado na viagem e não ter continuado. entendendo os meus, meus próximos dois são os mais recentes, que eu abandonei mais recentemente. Um deles é O Jantar de Hermann que ele tava na minha lista há muito tempo, inclusive comprei, acho que... Foi agora na Bienal que eu comprei, foi. não sei. Foi, não, em não, foi, não, foi, foi não. na Amazon, coisa assim? Não, foi não. Ou foi, faz tempo? Faz tempo, é, foi na outra faz tempo, Bienal. Foi na outra, é. Comprei, queria ler, vou ler, com certeza. Comecei a ler, ele tipo assim, como o título de jantar, o livro inteiro se passa numa mesa de jantar de um restaurante. Bicho. Tipo, dois casais, aí tem tipo três presentes atritos que não aconteceram em nenhum momento, até o ponto que eu cheguei. E tava uma coisa bem chata, na verdade, assim, aí eu, eu larguei mesmo. E é isso. Eu fui influenciado pela nota do Goodreads, Fui influenciado, porque a nota não é muito alta. Mesmo assim, eu insisti, mas pelo visto não deu certo. Vou jogar a polêmica aqui no ar. Mas o terceiro livro que eu vou comentar que eu abandonei por, assim, por enquanto. Diga-se passagem. Foi no seu pescoço, estimamanda. Se uh. Muitas pessoas amam. Eu já li acho que dois contos. São contos ou crônicas? Não lembro. É, não sei. Eu, enfim, eu já vi duas histórias dele. São muito bons, realmente. manda né, gente? Rainha de tudo. Eu, eu quero estar disponível entregue. pra ele. É, eu quero estar entregue. Não quero ler de qualquer forma, entendeu? Porque a Chamamanda a pessoa tem que respeitar, né, galera? É, Venhamos e convenhamos. Ele tá lá, no ladinho da minha cama, já me esperando acho que no início do próximo ano eu devo... Porque esse ano eu não, não vou mais prometer nada, minha gente ele Tá tão, tão corrido, tá tô, tão, tô tão louca, as coisas da vida, que não vou prometer nada, mas tipo, vai sair, com Aí. certeza. O outro livro foi uma recomendação que muitas pessoas me fizeram, não fizeram diretamente, assim. Hum. Na verdade, muitas pessoas falam bem dele, é isso, as pessoas dizem que ele é um livro... Top, nota 10, top de top, é a elegância do Ouriço. Eu comecei a ler amando muito também, tipo assim, amando muito a ideia de ler aquele livro. Comprei nessa última Bienal, num preço super baratinho, eu fui inclusive com o Hilário, ele fez, você precisa ler esse livro, não sei o que, é muito bom, eu fiz, é mesmo, eu vou amar. Eu vi tipo, via sinopse, só que eu li, tipo, três capítulos e, ai, alguém me mate agora. Mas eu acho que é porque eu também, mesma coisa, não dá na menor vale. Então deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se vocês recomendam que a gente volte, porque a gente não vai se arrepender. Comenta também os livros que vocês já abandonaram. Não comente é um livro que você já abandonou, assim, que você... Vai que a gente também já leu, aí a gente já troca uma ideia, já, né? Não, continue que, que é bom, não sei o que, ou não. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Lembrando que a gente vai deixar os links, se alguém se interessou. Se bem que é difícil, um pouco se internação, ah, a gente eles... ainda abandonou. <risos> Mas são, são livros bons, eu cada um acho. Cada um tem sua própria experiência. Ah, frente. exatamente. Se cada um. Se quiser ler pra saber também, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Só você clicar pra você ajuda o canal, ler o livro e ficar feliz. E a gente foi feliz, só não foi feliz. Não esquece de deixar aqui embaixo o like, né, neste vídeo, para, né, nos impulsionar na vida... Aqueles, <risos> aqueles que querem promoção, eu quero ir adiante. <risos> se inscreve no canal se ainda não for inscrito, manda pros seus amigos todos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. E valeu! Valeu! Coloca tá tá uma galerinha. Vai. Okay. Ai, meu Deus. <risos> Eu fiquei assim, sem saber o que aconteceu. Eu falei assim também. Algo errado, mas tá certo. Eu quero ver minha cara. Eu não